A chegada do Instituto Federal no sul de Minas foi um marco na oferta da educação profissional e tecnológica para a região. A quantidade de cursos técnicos e superiores do IEF aumentou quase oito vezes nos últimos dez anos. Foram abertas também especializações, mestrados, além de cursos de capacitação rápida para desenvolver o potencial de uma população de quase 3 milhões de pessoas. O IEF Sul de Minas é formado pela dedicação e força de trabalho de seus mais de 1.100 servidores que se empenham para cumprir a importante missão de formar cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, tanto para o mundo do trabalho quanto para a vida. Foram a iniciativa e a ousadia desses profissionais e gestores que permitiram ao Instituto formar ao longo desta década mais de 90 mil alunos. Atraídos por uma educação gratuita e de qualidade, por oportunidades de realizarem intercâmbio acadêmico no exterior, pela chance de participarem de eventos culturais, esportivos e científicos e pelo apoio para ingressarem e concluírem os estudos por meio de programas de inclusão social, auxílios estudantis e bolsas para projetos de ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso aliado à atuação de professores e técnicos qualificados e ao investimento constante em obras e reformas para melhorar a estrutura física das nove unidades do IEF Sul de Minas. Hoje são muitos os motivos para comemorar. Nossa maior conquista é a ampliação do acesso ao ensino público de qualidade, Construindo conhecimento, inspirando sonhos e transformando vidas.